Sabia que ser um comissário de voo te leva a lugares que você nunca imaginou chegar? Além de viajar a trabalho, você tem passagens aéreas de graça para você e sua família, além dos benefícios como auxílio alimentação, plano de saúde e um ótimo salário. Investir nessa carreira está mais fácil do que você imagina. A Escola de Aviação Aerocurso é a primeira escola online do Brasil credenciada pela ANAC e pode colocar você a bordo deste sonho. Então... Se você quer mais informações sobre como ser um comissário de bordo, aperte o botão Saiba Mais e eu te vejo do outro lado.